Para atletas de, de corrida, um ligamento cruzado rompido muitas vezes pode não ser um grande problema. Como você lida com isso? Você é a favor do, de, não, vamos recompor logo, vamos, vamos fazer aqui o ajuste? Ou você simplesmente fala, ó, se você fizer com fortalecimento... Porque tem muita gente que tem fobia de, corri, de, de, de cirurgia, cirurgia. né? Não, nesses casos de fobia de cirurgia, assim, a gente... Ó, mas a indicação é operar. Eu sempre falo assim, ó, se fosse meu joelho, eu operaria. Não tem por que você... Assim, Principalmente por conta da, da, do resultado da cirurgia, que é acima de 90%. Né? Você não simplesmente vai lá e tira um pedaço, ou faz, você reconstrói uma coisa que foi destruída. Então, Sim. imagina a casa que caiu, você vai lá e constrói ela de novo. Por que, que você vai ficar sem uma estrutura dessa? Né? Que é importante demais e que mesmo você fazendo treinamento de força específico, Fazendo treinar, treinamento aeróbico, de estabilização, mesmo assim você não consegue tirar. Sua a casa vai estar tá frágil, né? Rotacional. E aí o que, que acontece? Às vezes no dia a dia, às vezes você está distraído, está distraído e pisa num terreno desnivelado, num desnivelamento da calçada ou de qualquer coisa, e pum, vai lá, seu joelho vira. E aí toda vez que gira, dependendo se você não. Esse, esse cara aqui também morre de medo de cirurgia, ele não vai no médico, ele vai chegar lá. O médico vai dar, vai ficar puxando a orelha dele, ah, você tem que operar, ele não vai, aí ele trata, aí o que acontece? Ele torce, dói, dói, fica quieto, fica quieto, enfraquece, enfraquece fica mais fácil de torcer, e aí ele entra num ciclo, ciclo. vicioso, numa espiral, e aí daqui a pouquinho ele chega com a musculatura atrofiadinha, né, e ah, meu joelho tá saindo do lugar, andando, normal, em linha reta, ah, mas com essa musculatura e vai ainda sair. Ainda pode acabar levando o menisco junto, né, por conta dessa instabilidade. O menisco Porque... junto é a primeira estrutura a ser machucada, depois, e assim, e, e começa a, a corroer ele completo. E às vezes acontece micro, uh, micro rupturas, também acontece. E aí depois vai para a cartilagem, o joelho começa a arquear para fora, e aí, quanto, e aí ele força mais aquela região. E aí quanto mais ele entorta, mais, mais força, mais força, mais entorta, e daqui a pouquinho o, o joelho está um negócio que muitas vezes era simples de se resolver, né? Já virou uma artrose, já perdeu muito de osso ali de menisco acaba que vira um grande problema e até mesmo nesses processos cirúrgicos quanto mais jovem você é para realizar um, um procedimento nesse sentido a recuperação é mais rápida e também é a garantia do processo não é isso com certeza com certeza